e também um acidente. Se me segue lá no Instagram, você já viu e já sabe que eu fiquei durante uma semana off em casa. E eu contei um pouquinho do que aconteceu aqui antes mesmo de gravar esse vídeo. É importante você me seguir no Instagram para acompanhar essas coisas. Eu sofri um acidente, eu bati a cabeça, tive que levar alguns pontos, o corte foi fundo... Então eu fiquei durante uma semana de recuperação, barra descanso, pra que né, não abrisse nem os cortes, não infeccionasse, não acontecesse nada. Já que uma vez eu tenho um grande histórico de bater cabeças e parar no hospital. Uma hora eu conto. Mas deixa eu contar desde o início como foi. Foi há duas semanas atrás, tava me preparando pra ir pra uma viagem, que, é, que, é, que era um outro local aqui na Polônia. E a gente tinha arrumado toda a minha mala, todas as minhas coisas, tava pronto pra ir. Eu só ia tomar banho, tomar café e ir pra, pra pegar o ônibus da viagem. E como toda pessoa normal que toma banho ah. E aqui na Polônia é muito comum Você ver banheiros com é, banheira Então atualmente eu estou dentro de uma banheira E a gente quando toma banho Se você não quer relaxar e tal Você toma banho em pé Então aqui fica o uh, um registro E acima fica um chuveiro Que ele é meio que retrátil, Então você pode tirar Aqui no meu chão eu sempre coloco uma toalha ou um pano Porque quando eu saio eu seco o meu pé pra não molhar a casa toda. E foi a seguinte coisa que aconteceu. Quando eu saí da banheira, eu coloquei o pé pra fora, o meu pé escorregou e eu acidentalmente caí dentro do banheiro. Eu cheguei a bater a cabeça é, na parte de baixo da, da porta, porque a porta é aqui, então é bem pequeno o espaço. Não sei bem como eu bati a cabeça ali, porque eu tô olhando a porta. É, não tem muito espaço para eu ter, ficar deitado, mas... Enfim, bati. E tem agora até um sinal ali na porta que eu quebrei um pedacinho assim da porta. Depois eu vou contar essa história. E quando eu bati a cabeça é aquela mesma sensação. Dá aquela meio, uma leve dorzinha. E aí você fala, ai não aconteceu nada, se Deus quiser. Quando eu coloquei a minha mão assim pra trás, a minha mão tava cheia de sangue. Aí eu já coloquei uma toalha e comecei a apertar. Eu liguei pra minha amiga Tammy, e falei, olha, então não vou mais pra viagem. A Tammy ligou pro Fábio e pra Cris, que vieram aqui me buscar de carro. E começou a saga de procura de hospital. Como eu nunca tinha ido a nenhum hospital aqui, eu não sabia endereços, não quis saber também, porque eu realmente não gosto do cenário de hospitais. Isso eu já tava chorando, eu já tava todo desesperado, porque, né, eu moro sozinho, é difícil acontecer alguma coisa assim, você tem que correr atrás de alguém e graças a Deus eu tenho os meus amigos aqui que me socorreram é difícil essa, sabe, essa vulnerabilidade que você tem por não ter alguém e te ajudar, tipo se eu tivesse em casa meus pais iriam me ajudar e assim consequentemente se eu morasse com alguém, alguém iria me ajudar mas não foi o caso, mas meus amigos estavam aí então a primeira coisa que eu fiz foi, eu desci aqui embaixo da minha casa que tem uma farmácia só que eu não falo polonês, e às vezes as pessoas falam, não falam inglês, então é difícil comunicação, mas mesmo assim tem Google. Escrevi no Google que eu queria ir pra um hospital, eu tava com a toalha no meio da rua assim, cheia de sangue. Escrevi no Google, olha, quero ir pro hospital. Aí a mulher começou meio que se desesperar, e não queria me deixar sair da farmácia. Aí eu encontrei uma amiga online no Facebook, que é a minha amiga Camila. Pedi, e liguei pra ela, falei, olha, eu tô eu sofrendo um acidente, tô aqui, você pode conversar com a mulher? Aí ela passou, eu passei o telefone pra mulher da farmácia e ela falou que queria chamar uma ambulância. Que aparentemente se eu fosse de ambulância eu seria atendido muito rápido no hospital Mas não foi o caso, porque o, o Fábio e a Cris já estavam chegando de carro Então eu preferi ir com ele então, ela me passou o endereço do hospital Se você estiver vindo pra Wrocław, eu vou deixar o endereço do hospital aqui embaixo É na rua Keromenskiego Não estou certo disso, mas vou deixar o endereço aqui embaixo Agora corta pra expressão de que eu achava Por ter todo esse histórico de guerra e não, é não que os hospitais seriam, sabe, tudo escuro Não seria limpo Mas não Tirem essa ideia da cabeça se eles tiverem essa mesma ideia aqui Super limpos Os profissionais, pelo menos os que me atenderam Estavam super capacitados para atendimento Então a gente chegou lá para você que não sabe Emergência em polonês é sore, uh, Ou deve ter outra pronúncia mas... Então chegamos na emergência E aí não tem muito o que falar Mesmo que se eles não falassem inglês Eu só mostrava machucada e falava Olha Tá doendo. Foi muito rápido, o, o pessoal falava um pouquinho de inglês. Entendeu, já me levou pra maca. O rapaz que fez os pontos na cabeça não, não falava. Mas eu entendia muito bem o que ele tava tentando me explicar. Ele raspou um pouco da minha cabeça aqui. E deu uma injeção, eu acho que pra eu não sentir tanta dor. Uma injeção com uma anestesia. Depois da anestesia ele começou a dar os pontos. Se você cair de cabeça, ou se você chegou aqui por conta de cair... Uh, bater a cabeça e fazer ponto na cabeça Olha, não dói tanto assim Acho que numa outra parte do corpo Assim que você tá vendo Acho que dói mais Mas aqui é não doeu Então ele deu o um, um ponto Levei cinco pontos E não doeu tanto Eu sentia ele puxar a agulha assim Mas não doeu tanto quanto, né Doeu, mas não doeu muito Após isso eu fiquei andando Com uma faixinha assim Porque eu não podia pressionar tantos pontos Porque estavam cicatrizando Durante uma semana Também lá no hospital eu comentei que eu já tive histórico de bater a cabeça Se você me acompanha eu acho que eu já devo ter comentado aqui Mas tive dois acidentes em datas diferentes Eu tive dois coágulos no cérebro Tanto desse lado quanto desse lado Eu bati a cabeça no chão Já fiquei no hospital semanas Quase abriram a cabeça para tirar o coágulo Mas aconteceu isso Então quando eu saí da mesa Que eles estavam uh, fazendo a né? A sutura suturando saturando estavam costurando a minha cabeça eu pedi para fazer uma tomografia porque ele eu já tinha ouvido falar a falar palavra tomografia lá que era bem parecido com o português para ele eu falei olha eu já tenho histórico queria fazer uma tomografia para ver se não deu nada aí demorou algumas horas assim porque o comum aqui dos, dos hospitais públicos é que leva um tempinho para você ser atendido não sei o porquê mas leva nesse caso para fazer a suturação para fazer costurar, costurar aqui, fazer os pontos foi rápido, mas para fazer a, a tomografia levou umas duas três horas e mais fiz de excelente qualidade, tudo muito limpinho, tudo muito branco também, assim, tudo muito bem arrumado e foi de excelente qualidade. Agora cortamos para uma história que temos a uh, vídeo de Lude falando sobre esse menino nos hospitais e experiências dela e o vídeo dela tá muito melhor explicado do que esse, então eu vou colocar o vídeo aqui nos balãozinhos ou aqui na descrição abaixo pra você assistir, que vale muito a pena, porque ela conta mais coisas sobre os hospitais aqui, já que ela teve mais experiências do que eu. Fui pro hospital, fiz a suturação, vim pra casa e fiquei durante uma semana. Com relação ao hospital público, nota 10, assim. Tem esse problema da espera? Tem gente que espera 6 horas para ser atendida? Tem. Acontece. Não sei o porquê acontece isso, mas tem. Então... Mas eu achei assim, esse, a minha experiência, essa primeira experiência, espero que seja a última foi de excelente qualidade, sabe? Se você tiver vindo, se você tiver vindo para cá e tem algum problema é que precise de acompanhamento médico e tal, eu acho que eles estão muito bem preparados, porque, né? Tivemos uma experiência de emergência e foi ó, barzodópia. Agora também corta por fato que durante o, o, a cicatrização dos meus pontos, eu não vou mostrar esses pontos aqui. Eu vou colocar bem rapidinho só. Uma imagem assim, porque eu acho que o YouTube pode pegar esse vídeo e cancelar, sei lá ah, Eu sentia que no final da minha, do, dos meus pontos aqui Eu sentia que tinha uma coisa meio dura, mas eu achava do ponto mesmo E aí, durante a noite, esses dias que eu cheguei, anteontem Eu tava passando a mão e tava muito diferente de ter uma casquinha de machucado Não era uma casquinha de machucado, porque era dura demais e aí você sabe, né, você vai mexendo, mexendo Aí eu puxei, assim, puxei E quando eu puxei, não era uma coisa normal de casquinha Eu até vi assim, tava de noite, eu liguei a lâmpada pra ver se era uma casquinha ou não era uma casquinha de machucada Era um pedaço de madeira Eu não sei, agora, agora é meio estranho falar isso eu não sei se aquele pedaço de madeira estava comigo desde o dia que eu caí. Porque o moço que fez essa, a, a costura aqui, ele limpou, ele passou e doía quando ele passava a mão assim, sabe? Ele limpou, fez tudo. Parte de cuidados assim, tipo limpeza pra, de machucados, ele fez tudo. Mas eu não sei se quando eu bati, entrou um pedaço de lasca de madeira aqui. E, e só começou a sair esse pedaço da madeira quando tava cicatrizando talvez ele não tenha visto mas agora eu vou mostrar um pedacinho do um pedaço de madeira para vocês e um pedacinho da porta porque na porta tá ali lascado e eu tenho o mesmo tamanho de pedaço de madeira então eu acho que eu fiquei duas semanas com um pedaço de madeira aqui na cabeça e estranho isso né é, não sei agora se o moço não viu ou se ele se tava tipo pra dentro da pele. Não sabemos, não saberemos. Mas eu encontrei um pedaço de madeira na minha cabeça aqui dentro. Tá? Enfim. E isso que tava na minha cabeça. Encaixa certinho. Ai, peraí que não tá focando. Ele encaixa certinho. Então. Ó, ele encaixa certinho. É aqui. Ai, que medo. E agora vocês vão ver um pedacinho de como foi remover os pontos numa num assistência médica particular. Então, confere aí esse vídeo. Estamos indo ali agora no hospital. Não é bem hospital, eu acho que é uma clínica. Ela fica localizada dentro de um shopping. Então, por isso que eu acho que é uma clínica. Eu vou lá pra realizar a remoção dos meninos aqui. Então, vamos ver como vai ser. Eu já tô sentindo dor desde já. Aqui, ó, nesse shopping aqui. Ai, vamos lá. Vamos ver qual vai ser desse rolê. Tô aqui, ó. Um ótimo dia para quem vai tirar pontos na cabeça. Muito surpresa, foi muito rápido. Ai que lindo esse cristal, olha. Olha que toru. Foi muito rápido. Eu retirei. Eu entrei às 9, sei lá, 9.05 e saí é às 9h18 de lá. E a moça foi muito cuidadosa. Ela falou, ah, eu não falo muito bem inglês, mas, mas assim eu consigo te compreender. E aí, compreendeu, né? Tô indo pra casa agora, não doeu Aparentemente não doeu remover os pontos da cabeça Ela fez um cortinho assim, tuc tuc tuc Acabou Sabe, Resumão de tudo A minha experiência total, tanto com o particular Quanto com esse menino público Foi muito bom muito bom achei muito bacana aquele medo que mesmo que você não fale a língua tem aquele medo aquela apreensão e aparentemente aqui foi muito bom eu achei muito legal não vou falar recomendo essa experiência para vocês porque eu dei o hospital mas é, caso aconteça alguma coisa você já e mora aqui em Fortaleza você já tem esse esse nome desse hospital para ir e qualquer coisa eu sei que tem experiências aqui que o pessoal já foi em hospitais muito ruins mas nesse em si que eu fui, foi muito bom, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo informativo. Se você gostou, deixe um comentário aqui embaixo se você já veio pra Polônia ou já utilizou algum serviço europeu, porque é sempre bom compartilhar esse tipo de informação. Se você também gostou e quer saber mais outras opiniões, também deixe um outro comentário, porque a gente pode conversar aqui nos comentários. Me sigam nas redes sociais, principalmente no Instagram, que eu vivo naquele lugar. Então é sempre bom pra você saber das coisas antes, ou até mesmo conversar um pouquinho comigo, tá bom? Fiquem bem, um beijão. Tchau! Ai, eu já tô bem também, tá? Mas assim, quiser mandar um coraçãozinho aí embaixo, fala assim... Coraçãozinho pra você, Hermer. Um beijão. Tchau!